não há praticamente nada de informação sobre Durin II. Ele teria vivido em algum período entre o final da Primeira Era e o começo da Segunda. Isso porque o Durin III já estava vivo por volta de 1500 da Segunda Era. O Robert Foster, do The Complete Guide to Middle-earth, acredita que o nome de Durin lá das Portas de Durin, construídas por volta de 750 da Segunda Era, se refere ao Durin II. Durin III viveu em meados da Segunda Era. Em sua época, os Anãos de Moria desenvolveram uma amizade peculiar com os Elfos de Eregion. Por volta de 1500 da Segunda Era, os Elfos começaram a forjar os Anéis de Poder. De acordo com os Anãos, os Joalheiros Élficos deram o primeiro dos Sete Anéis dos Anãos a Durin III, embora outros registros falem que todos os sete foram dados por Sauron. O Anel de Durin III é o mesmo que, anos depois, seria entregue a Train II, até ser tomado por Sauron. Só lembrando para deixar claro, a linhagem de Durin foi formada de diversos anãos que se tornaram reis do povo de Durin ao longo das eras. Nem todos eles foram chamados de Durin. Somente foram assim chamados aqueles que pareciam tanto com o imortal que eles acreditavam que fosse sua reencarnação. Em 1697 da Segunda Era, quando Sauron lançou um ataque sobre Eregion, Durin III enviou uma grande força anã para proteger as portas de Durin. Mas com a queda de Eregion, seus guerreiros recuaram e o portão foi selado, cortando a comunicação com o mundo exterior. Durin IV viveu por volta do final da Segunda Era e início da Terceira.